Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Estamos iniciando um novo ano, o ano de 2023. É uma graça podermos iniciar este novo ano, que ele seja muito abençoado para todos e para todas e que tenhamos um abençoado e feliz ano novo. E esse primeiro dia do ano é dedicado à Nossa Senhora na Igreja. Celebramos Maria, Mãe de Deus. E celebramos também o Dia Mundial da Paz. É importante a gente ter presente que Deus quis ter uma mãe. Deus quis nascer de uma mulher. Deus quis ser carregado nos braços de uma mãe. Deus quis ser carregado nos braços da humanidade. Isto para nós é uma coisa extraordinária, porque ele escolheu o caminho de cada pessoa humana. Ele escolheu nascer como cada pessoa humana nasce. Ele quis ter uma mãe como cada um de nós tem uma mãe. Ele dignificou a vocação de mãe. E Maria foi a humanidade escolhida por Deus para que Ele se fizesse pessoa humana. Maria foi a humanidade escolhida por Deus para onde o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus dignificou toda a humanidade. Deus veio dizer para nós que todo o nascimento é algo extraordinário porque este nascimento se tornou também o caminho de Deus. Deus escolhe o nosso caminho para chegar até nós. Em segundo lugar, a festa de Maria Mãe de Deus, que é celebrada no 1 de janeiro, é também a festa, ou melhor, é o Dia Mundial da Paz. É importante a gente ter presente que para ser pessoa de paz, é preciso assumir o caminho do Filho de Maria, é preciso que haja um despojamento de todo e qualquer poder, é preciso desarmar-se, é preciso se colocar de mãos vazias diante dos outros, foi aquilo que Jesus fez, despojou-se da sua grandeza, da sua igualdade com Deus e fez-se pequeno. Tornou-se um irmão entre nós. Veio ensinar-nos que o caminho da paz é o caminho do desarmamento. Somos pessoas de paz quando estivermos desarmados. Para pacificar é preciso desarmar-se completamente. São Francisco de Assis aprendeu desse menino que nos foi dado no presépio que é preciso despojar-se de toda pretensão de poder para ser irmão. Seremos irmãos quando assumimos a atitude de Deus, de sermos carregados pelos braços dos outros, como Deus se fez carregar no colo de Maria. O Natal é fonte de paz, porque ajuda a gente a conhecer a nossa identidade humana, a partir da identidade de Jesus. Nós seremos realmente irmãos e promotores da paz na medida em que nós imitarmos os passos de Jesus, de que seguirmos as suas pegadas. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.